É, meus amigos, o que era pra ser uma terça-feira normal começou com uma notícia bombástica aí, porque mais um movimento foi feito pela galera da Microsoft, mais precisamente ali, do Xbox e tudo mais, né? Porque eles compraram uma empresa... Pouco conhecida aí Por muitas pessoas Do mundo dos games Que é a nossa Querida Activision Blizzard E pra poder falar Sobre isso aqui hoje Eu estou de volta Aqui com ele Meus amigos E aí mano Hoje o Alanios Que tá comprando O mercado Tudo aí De desenvolvedor Que tá quebrando Pois é rapaz Xbox nos surpreendeu Mais uma vez Depois do seu movimento Ali com a Bethesda Muito tempo atrás Agora os joguinhos Daquele catálogo Ali dessa empresa Já fazem parte Do time Xbox E tudo E desta vez foi a Activision Blizzard Que a gente sabe que não vinha muito bem das pernas Já tinha um tempinho aí Muita gente chateada Principalmente com a Blizzard Eu também sou um desses Porque eu sempre curti demais os games da empresa E agora acontece esse movimento, rapaz A gente vai conversar um pouquinho sobre isso As implicações disso daí Coisas boas Coisas preocupantes aí também nesse meio Então já aproveita pra poder deixar o seu likezinho Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então assim, galera, vamos lá Pra poder contextualizar o pessoal aqui, Alanios Quem não tá sabendo, quem tá de bada uma pedra Nesse mundo dos games aí, não tá sabendo o que, que rolou Microsoft adquiriu simplesmente a Activision Blizzard Por quase 70 bilhões de dólares Entendeu? Ou seja, troquinho de pinga ali, entendeu? A gente ganha isso em um ano de trabalho, tranquilo, de a boa. Assim. A trocadinha do bruxo. Exatamente. Garrett, meu filho, numa incursão lá contra algum tipo de monstro, já ganhei esse fácil. E aí, cara, dentre os estúdios aqui que eles acabaram adquirindo e tal, a gente tem a Activision, Blizzard. Digital Legends, Infinity Awards, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Stray Então assim, vários estúdios fodas que faziam parte da Activision Blizzard aí. Muitos desses aqui que eu acabei de ler inclusive os nomes no um release que a gente recebeu, vocês reconhecem por fazer jogos com o próprio COD, que é o Call of Duty e tal. E aí obviamente é de se imaginar que Overwatch, Diablo, Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Starcraft, tudo vai para esse catálogo do Xbox agora, já que eles adquiriram essa empresa aí, entendeu? Esse é um movimento, assim, bem da hora, porque se a gente for pensar em termos de Xbox, a gente vai ter jogos gratuitamente no Xbox Game Pass pra gente, que tem assinatura e tal, Day One e tudo mais. Mas por um lado também é um pouco preocupante. Fala aí, Alanis, o que você achou desse negócio, mano? À primeira vista, eu fiquei super contente. Porque a primeira coisa que me veio na cabeça foi... Nossa, Diablo 4 Day 1 no Game Pass. É, StarCraft 2 no Game Pass do PC. Nossa, tô feliz. É, World of Warcraft também deve estar chegando por aí. Então a gente pensa, não vou precisar gastar dinheiro com Call of Duty mais. São essas coisas que vêm no primeiro momento, né? É, e naturalmente, né? Que eu não posso também deixar de falar de Candy Crush, né? Em 4K no Xbox Series X. Então, assim, a primeira vista, pro meu caso, né? Que eu tenho Xbox e tal, eu vi um monte de coisa benéfica, né? Pra mim, consumidor, acontecendo ali, né? Game Pass, nossa! Vai bombar. Mas, se a gente pensar de um modo geral, isso eu acredito que é uma Baita de uma provocação. Isso gera sim um movimento grande no mercado por contrapartida de outras empresas que é, não devem ter ficado muito contente com isso. A gente estava até comentando em off, né, também uma questão de como é que fica em relação à comunidade de Call of Duty, né, que acabou fechando ali no, no PlayStation e tudo mais. E agora ou migra para o game Pass do PC ou compra um Xbox. Para os competidores ali tanto faz, eles vão sair de uma plataforma para jogar na outra e equipamento Vem, né? Como você tinha comentado comigo em off, em contrapartida, para nós mortais comuns, né? Da mesma forma que eu preciso agora comprar um Play 5 ali, se eu quiser jogar um Street Fighter 5 no console, né? Um Final Fantasy 16 a galera agora vai ter que comprar, né? Um Xbox pra jogar no console ali no Call of Duty, se eles quiserem, né? É uma coisa que, que acaba pesando pra muita gente, né? Esse é um movimento comum de mercado em termos de concorrência, a gente falando assim, né? Porque, poxa, não tem como, cara. A Xbox é a concorrente do Playstation e vai ser assim pro resto da vida, assim como tem a Nintendo nesse bolo aí, que sempre esteve sobrevivendo com seus exclusivos que, poxa, são muito bons, cara. Os caras são muito criativos e tal. Eles conseguem ganhar muita grana até hoje com os mesmos jogos praticamente. Isso é uma façanha muito da hora, assim, apesar de a Nintendo decepcionar bastante em termos de Brasil com os preços aqui, porque puta merda. Pegando o exemplo do COD aí que o Alanis deu, né? Que a gente tava discutindo em aqui. Eu conheço uma galera assim, sabe? E a comunidade do COD como um todo, pelo que eu já percebi, até mesmo em eventos, né? Sempre foi muito atrelada ao Playstation. Em uma das BGS que a gente foi, cara, eu lembro de um stand gigantesco para um lançamento de um novo COD que eles tinham feito. E, mano, era basicamente tudo Playstation pra galera experimentar o game ali. Não tinha, não tinha PC nem Xbox. Então essa parceria mais próxima, assim, que eles estavam com o pessoal da Sony, acabou. Não vai ter mais daqui a um tempo. Os jogos que já foram Lançados, que já estão no mercado, beleza, vão continuar da mesma forma, mas os próximos títulos, a partir do momento que a Microsoft a Xbox aí fechar essa negociação, porque ainda não tá totalmente fechada, já está em transição, os próximos games que vierem, cara. Já era, entendeu? Eu, pelo menos, acredito nisso, porque o Phil Spencer não é besta. A mesma discussão que a gente teve, Alanis, quando eles compraram a Bethesda. Eles já fizeram movimentos aí de colocar games da Bethesda como exclusivos do Xbox. E a gente tinha discutido, falando, não, pode ser que eles mantenham essa questão aí do multiplataforma para alguns jogos, para justamente movimentar, ter mais dinheiro, entendeu? E dar a possibilidade de mais pessoas jogarem. Mas eles não são besta, mano. Eles vão pegar, assim, grandes títulos ali e colocar pro Xbox somente, ou então pro Xbox pro PC e tudo, e o pessoal do PS vai ficar chupando dedo. Mas assim, a gente tá comentando tudo isso daqui, pessoal, expressando preocupação, tem nada a ver com guerra de consoles, tá? Porque... Eu e o Alanis a gente joga em qualquer plataforma Pô, eu tenho PC, jogo os games do Xbox no PC Tenho o Playstation, o Alanis tem Xbox Eu tenho Xbox também, só não tenho o Series ainda Mas eu tenho o meu One aqui que funciona bem até hoje Então assim, é mais mesmo uma questão de como é que vai ser a movimentação de mercado aí com base nisso Porque vai dificultar, querendo ou não, pras pessoas de outras plataformas Igual a galera ali que sempre priorizam um o Playstation, né, Alanis? pra poder jogar aí o seu God of War, seu Horizon, entre outros jogos exclusivos que essa plataforma tem. Agora, como tinham aí antes, né, um Diablo saindo pro console, a gente teve o Diablo 3, né, pros consoles aí, Call of Duty, mesmo que era muito forte, Overwatch também, tinha muita gente que jogava no Playstation, não vai ter mais. E isso é complicado, entendeu? É assim, nesse lance de guerra de consoles, né, eu acho que no final das contas quem acaba ganhando é o PC. Queira ou não, vai ter uma galera que vai Acabar escolhendo migrar pro PC E tal, em vez de comprar um console Às vezes já tem até o PC que tá ali Sabe? E não usa muito, e aí a Agora vai usar para ter os seus títulos que não vão estar disponíveis aí no, no, no futuro, mas vão estar pro PC porque é Microsoft, entendeu? É, se não sair no console, sai no Game Pass, né, para PC. Eles comentaram em alguma coisa de que alguns jogos da Activision parece que eles vão manter multiplataforma e tudo mais. É, é aquilo que a gente falou, mesmo, como você disse, né, mesma discussão a respeito da Bethesda. Exato. Os grandão É meu. <risos> Os pequenininhos a gente divide, entendeu? Mesmo que eles façam alguma coisa do tipo assim, lá, lança, vai lançar tudo primeiro no Xbox, daqui um tempo, daqui uns dois anos PlayStation, aí vocês vão enxergar esse joguinho aí. Porque, cara, é estratégia comum de mercado. Se eles adquiriram a empresa no valor que eles adquiriram, assim, eles não vão querer dividir essa fatia do bolo pra galera ir lá comprar PlayStation, entendeu? Eles vão querer usar disso pra poder fazer a galera comprar PC ou principalmente aí o Xbox. Porque pode ser Sim. que eles coloquem muitos desses games aí, não sabemos ainda, tá? Mas pode ser que eles coloquem no Game Pass... Para o Xbox primeiro e depois chega pro PC, entendeu? Já aconteceu isso outras vezes com muitos jogos. É, embora eu acho bacana pra caramba essa estratégia do Xbox Play Anywhere, que eles usam, né? Uhum. Que você pode jogar tanto no Xbox quanto no PC. E aí a gente tava até discutindo, né, Alanios? Qual que seria um passo aí da Sony para poder tentar correr atrás desse negócio aí, né, cara? Porque assim, a gente sabe que a Sony, ela é forte em termos de exclusivos. Poxa, os exclusivos delas são maravilhosos, assim. Eu, pelo menos, uhum. gosto pra caramba, hein? Acredito que muitos é. de vocês aí também. Exclusivo da Sony quebra tudo, né? É, não, arrebenta, cara, assim, arrebenta. Em termos de exclusivos para mim, para o Caio, aqui na minha humilde opinião, eles ainda estão na frente do Xbox, tá? Eu não tô dizendo que o Xbox é ruim por causa disso, não, tá? Pela olha aí, ô oh, oh, <risos> oh, fanboy, cuidado aí, viu? <risos> Mas assim, né, Alanis, a gente tava discutindo em off aqui a possibilidade de, sei lá, se a Sony for fazer algum movimento para poder correr atrás ali e adquirir um estúdio, uma empresa grande também para si própria, a gente vê que eles têm uma relação muito próxima com a Square Enix. Não é de hoje que tem muita coisa dessa empresa, igual os Final Fantasy da vida aí Lançando direto pro Playstation E ficando só ali por um tempo Igual o Final Fantasy VII Agora que ele tá pra chegar Pro PC, né? Se não tiver chegado Eu não acompanho muito bem Essas notícias esses tempos Seria um passo muito foda Se o Playstation Daqui um tempinho anunciasse Tipo, ó Compramos a Square É igual a gente tá falando, cara Isso é um movimento Normal de mercado De acontecer Porque elas são Empresas concorrentes Por um lado Isso é ruim Por conta dessa questão Do monopólio Das empresas, entendeu? Justamente por essa questão De você possibilitar Muitos que tenham um console ali, para poder jogar até de graça, por conta do Xbox Game Pass, que basta você ter uma assinatura. Em contrapartida, as pessoas que têm um outro videogame, uma outra plataforma, vão ficar impossibilitadas de jogar e vai ter que desembolsar uma grana muito fodida aqui no Brasil pelo menos, para poder ter acesso a esses jogos. Por esse lado, é ruim. Lá fora, é mais fácil, né, de você ter os dois consoles, entendeu? E é até comum, né, a galera vai lá e compra todos, porque é, é uma coisa mais acessível. Eu digo lá fora, pensando em Estados Unidos, assim, porque eu sei que tem lugar que é pior do que o Brasil. Pensando por esse lado, quando a Microsoft comprou a Bethesda, logo depois a Sony anunciou que tinha comprado um estúdio lá. A relação da Sony com a Square, já é muito próxima. eu não tenho certeza, assim, eu acredito que seria um movimento destruidor da Sony chegar lá e comprar a Square agora, né? Falava, ah, tá bom, então beleza, isso aqui é meu. Como eles já têm uma relação próxima, eu acho que isso vai estreitar ainda mais, né? A Square, ela tem uma história de trabalhar com Final Fantasy só pra Nintendo lá atrás depois isso foi pra Sony, né? Por conta de hardware e o caramba 4. E essa relação começou a ficar mais estreita. Já teve um rumor aí de que a Square tinha anunciado mais exclusivos, de que anunciaram não, mas de que pretendia mais exclusivos para Sony. Então, em cima disso, a gente começa a pensar que provavelmente começa a ter uma uma separação maior aí nos mercados, entendeu? Se a Microsoft não correr rápido em cima aí do das empresas em desenvolvimento japonesas, talvez a Sony comece a fazer o um movimento lá para separar de um lado o Xbox com as desenvolvedoras ocidentais e do outro ali a, a Sony com as desenvolvedoras japonesas, né? Nos jogos de luta, né, é praticamente já tudo da Sony. E aí agora... Né, os RTS e os jogos de tiro tá ficando tudo da Microsoft, né? Eles estão dividindo bem ali o público, sabe? Nesse sentido. Bom, meus amigos, mas é isso, cara. Vamos esperar poder ver agora as implicações disso no futuro, como é que vai funcionar. A gente já teve, a gente já teve um vislumbre disso com a compra da Bethesda e agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que está assistindo agora. O que, que vocês acharam dessa aquisição, dessa nova aquisição do Xbox Microsoft aí, né? Na compra da Activision Blizzard. Deixem aqui embaixo seus comentários a respeito disso, sem guerrinha de console, tá? Pelo amor de Deus. Estamos todos felizes jogando em qualquer uma das plataformas. Não existe plataforma melhor do que outra. Existem títulos diferentes, exclusivos para cada uma delas? Sim, vai da sua preferência. Não existe plataforma melhor do que outra. Pelo amor de Deus! Sem briguinhas nos comentários. Tá, pessoal? só Ajudem nós aí nesse ponto. E novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo aí, ó. Para todos vocês. Até mais. Vamos! É?